Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo do canal E hoje mais um vídeo aqui com o Kainan, né, no Among Us Fala aí, Kainan! Falei! <risos> Já vou colocar aqui no público é Pra você que não viu o episódio de ontem Quer dizer, o episódio de antes de ontem, eu acho, né Não sei quando é que esse vídeo vai ser lançado É o episódio de Among Us, o primeiro episódio ou segundo, né? Ih, já tá entrando, gente. Já vamos esperar aqui. Pra gente já entrar. E, Kainan, pode ir se afastando pra lá pra ninguém ver, beleza? Beleza. Vou começar logo a, a partida aqui. Ah, é verdade. Vamos ver. Ih, já Tem deu 10. Que... Vambora, vambora. Não, não sei o que, é, que eu vou não. ser. Não sei ninguém. E não pode falar quem é ou quem não é, beleza? Certo. Vambora. Vamos ver o que eu vou. Já sei aqui. Já sei, já tô suspeitando de uma pessoa E eu já sei que o Biel é o impostor Deixa eu ver aqui onde é que tem task Pra cá Não, não é pra aqui não É pra baixo, pra baixo Aqui Ah, meu pai Ai, Não tem como fazer task, seu doido Você acha que eu não sei, não? Tem sim, tem uma task aqui Não tem não, eu não consigo, ah, eu não consigo entrar não eu... Porque não é a mesma task Vem aqui, volta aqui Laboratório Volta aqui eu sei que é você? Não, não sou eu. É sim. Vambora, vamos é sim. fazer teste aqui, aqui, ah, aqui. Aqui tem como fazer? Aqui, aqui. Você acha que eu não sou. Você tá fazendo teste do quê? O quê? É a dos fios. Eu tô tentando abrir a porta aqui. Eita, a Laura tá aqui, a Laura tá aqui. É só fazer isso aqui, ó. Pronto, abri a porta. Ah, meu pai. Ah, meu Deus, já tô vendo. A Baby. Ela tá vindo devagar. Ah, no laboratório, no laboratório. Laboratório. Já ah, bicho. você tá aqui, né, seu, seu bichinho? Oxi, oxi, oxi. Ih, já pai, Eita, tem? eita. Ai, meu Desligaram pai. Desligaram as luzes. Ai, meu pai do Ah, não! Isso, obrigado, Deus. Muito obrigado. Ah, o Naruto. Ah, já era, nem precisei. Por quê? Porque já fizeram o um teste. Pois é. Deixa eu abrir aqui. Tem que desinfetar primeiro. Vamos Laboratório. Vamos que que eu lá. Fazer aqui? É isso aqui, aqui. Isso daqui. Ver, só a... É só. Ah, é aqui. Ah, tá. Aí daí dá pra fazer. E tá. vamos. É, eu ver. Esse daqui, aqui. Isso aqui, aqui. Isso aqui, aqui. Aqui é imposter. Eu acho Esse que não é imposter. Esse aqui, Naruto? aqui. Pronto. Corre, é o Naruto. É o Naruto. Corre. Corre. Nossa, eu jurava que era você, sério. Peraí, mas o Naruto morreu. Ah! Ah, não. É foi ele que encontrou o corpo. É o Naruto. Não, peraí, eu sei quem é, É A Baby, ela tava perto da Laura. Fica perto do microfone. É A Baby, ela tava perto da Lara. Da Lara? La Laura, quer dizer, né? Eu Eita já sei que você aí. não é impostor, então posso ficar tranquilo. Deixa eu ver, você também hum. não é impostor. Beleza, então nenhum de nós somos impostores. Cheguei lá e vi o corpo. A Baby, acho que foi o autor... É, o... é a laranja. Ah, nem... Ah. Quer dizer, é... eu vou de... Não vai de laranja, ela é a única que tava perto da Laura Você viu? Não, porque toda vez que eu, que eu passava perto delas, elas estavam juntas Ah, então beleza, votei em baby. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby Eita, empate, empate Voltaram na Naro também, mas eu também achei ele meio suscente Ninguém saiu, ninguém foi ajeitado meu, por que vem logo uma na... A gente tá voando numa nave. Peraí, tem uma missão aqui. Onde é a rota? não morrer. Reator, reator, reator. Não, não é aqui. Ah. É lá pra baixo. Meu Deus. Ah, um... Meu Deus. Agora eu vou ter que... Oxi. Vixe, meu, eu não consigo fazer isso daqui. Vixe. Ah, meu pai. Eu nem quero fazer essa testa. Corre, corre, corre, fazer. corre, corre, corre, corre, corre. Ah, vai lá você. Pra onde é mesmo? Ah, meu pai. Nossa, eu eu nunca joguei esse mapa. Eu joguei, né? Mas. Aqui, abra abre, aqui, abre aqui, abra aqui. aqui Vai, bora, bora. Abre. A cafeteria tem alguém na cafeteria. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aqui, aqui, aqui. Eu preciso ter alguém re comigo. Ator. Porque não é. Não é vai, reator. A Baby tá tem aqui comigo. Pessoas... A Baby tá comigo. Tô indo no reator. Re eu tô suspeitando a laranja. É a Baby. Eu tô com ela. Deu reator. Isso, obrigado, obrigado, Deus, obrigado. Ah, baby. Vamos lá, reator, reator, reator, reator. Ah, não, é pra baixo. Meu Deus, Pelo foi? amor de Deus. Eita. É o... Apretaram, Agora apertaram. Vai na baby, vai na baby. Vai de baby. Beleza. Estão dizendo vai no azul escuro. A baby falou. Não, é. é... Cadê? Meu Deus do céu. Bora, meu povo. Quem é o laranja? É a baby. É a baby, é a baby, é a baby. É a baba. Vai, baba. baba. Você ia voltar em você mesmo. Não, é, é praticamente isso, né? Eu que fiz eu tô com preto. Verdade. É Ganhamos. Aê, era a baby. Mano, eu tava com ela, velho. Eu é. confiei nela, eu tava com ela. Eu tava resolvendo até esquerda. Que tava carregando lá. São 50 segundos pra carregar. Kainan. que foi? Nada não, porque eu vi você. Deixa eu, peraí. Deixa eu diminuir aqui a recarga de ataque, porque senão vai ficar muito tempo, sabe? Vai ficar mais difícil ainda a rodada. Ah, é, né? Agora, como vai começar a próxima partida, não podemos mostrar, né? Pois é. Infelizmente, só quando a gente tiver uma prova de quem sabe quem... Pois é, vai, começando em 5, 4, 3 Não pode acusar o outro tá. sem prova, beleza? Beleza Vambora Shhh. Shhh. Tá aqui, ó Eita, eita Nossa Vambora Você é impostor Ah, é pra aqui, outra task É pra aqui, é aqui Enxuta, ah, meu pai Isso, Sim. obrigado, vem Vem a Branca... Ah, não! Tô aqui, ó. Só te seguindo pra ter uma prova de quem você é. Vamos lá onde é que tem mais... Ah, lá pra cima, lá pra cima. Eu já tô te vendo. Vambora, vambora. Ah, Mar Marta não. Acho que é o Branca. Isso, obrigado que tem mais gente aqui. Acho. como é que eu tenho que fazer? Três, nove... 6, sei se... Seis, cinco, quatro. Dois... Pronto. Tarefa completa. 7, Eita... Desligaram o negócio. Isso, pronto. Liguei. Pronto. Eita, acharam acharam o... De quem? Eu não. <risos> Realmente, não é você. Me mata, não. Me Biel mata, é você? Não. Eu... O povo tá dizendo que sou eu. Quer uma prova de não. Azul. A prova? Eu acho que é o. Quem foi que. É o Viborac. Eu acho que é a Carla. É a Carla. É a Laura. É Laura. Eu vou de Skip, eu não sei quem é. Eu fui de Laura. Eu ninguém fui de Skip? Ninguém disse nada no chat. Só estão votando. Marina, você tá todo mundo votando em mim? Ninguém votou em mim, glória a Deus. A maioria votou a Skip, porque ninguém disse nada no chat. Pois é, né? Nada de interessante. Ninguém foi ejetado. Infelizmente. Pois <risos> é. Tô achando que é você. Mas é sério, não sou eu não? Tem teste aqui não, tem Que Quer é uma prova de que não sou eu? Não, não pode mostrar o jogo do outro. Então é porque você é impossível. Tá com medo de ver e não mostrar? Ah, meu pai, é meu uma pai. É uma ventilação atrás. Sabe como foi Bora, que foi abre! Ah, não, reator, reator, reator. Eu tô aqui tentando abrir a porta, abre! Cadê o reator? Ah, o reator fica pra lá. Meu, que burrice aqui, a Aqui, mina, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Isso, obrigado, verde. Então o relator fica aqui? Vambora, vambora, vambora. Olha você ali. Tô vendo você ali. A carro tá aqui do meu lado. Vambora! Ah, lá pra cima, pra baixo, pra baixo. Oxi, tu tá me dando né? Ah, é aqui? Não, não. Isso. Meu Deus. Sai daqui, velho. Você não é impostor. Quê? Você não é impostor. Como é que você sabe? Eu vi... É, e o outro astronauta me matou. Ah! Como é que ele fez isso? Ele tá de hack. Mano, mentira, velho. Matou nós dois, cara. Mentira. Pera, tá Era a víbora. Era a víbora que você tinha dito. Meu Deus, eu sou mestre. Não pode mostrar Não, é o jogo do outro. Meu, é sério, eu sou muito bom. Percebe-se. Vambora. Vamos embora. Qual foi a última... Quem... Ah... Ah, meu pai. Qual era a cor da pessoa que foi impulsionada a última vez? Nem eu sei. Ai, eu acho que era. Ah, laranja, mas eu sofri. Não, ele não era verde. Vou tentar de Eita, ver. tá começando, tá começando! Dois, um, não pode mostrar o jogo. E é. não pode acusar sem -se ter provas. Ó, ah, eu vou votar então, eu vou achar que é, né? É. bora Eu acho que vai ser que nem aquela vez. O quê? Eu vou... É porque eu vou ser sempre assim, sabe? Um tripulante, tripulante, até uma hora que eu vou ser impostor. Tá, já sabemos que o Marrom não é. Ele fez o escão. Certo. Ó, já sabemos que nenhum de nós dois é impostor. Pois é. Não tem teste, tem teste pra lá. Aqui, achei uma teste aqui do computador, vamos ver. Reator, reator, a reator. Rua, ela passou no norte, sem sensor. reator... Hora... Eita, se tiver um corpo perto do reator é porque é o verde Obrigado, oh, Laura dizer, O, o que, que ela fez? Ela me ajudou Como? a consertar Fã da Que? Fã da Ai, meu filho, abre Vambora Seis, aqui. Eu tô nas Nove. câmeras Security. Onde que fica? Vambora. Eu, eu acho que tem task aqui no início. Ah, aqui achei. Aqui achei uma task. Tesque. Vambora. Taskzinha. Tesque. Eita, eita. Mas não é que ter terminado a task. Por quê? Eu acho que é o eu não ou a Laura. Eita, o Davi saiu. Ah, é o fã da Fum. Lembra que a gente jogou com ele hoje de manhã? Ah, verdade. O fã da Fun Sim, eu tava lá em cima. Foi com vídeo. o rosa e o preto. Foi no vídeo Sim? Que a gente publicou. O Último vídeo. Ó, oh, o amarelo. Estão dizendo que é o Mauro. Eu acho... Bom, vou de Mauro. Mauro também. Ah. Eu não consigo votar. Ah, porque eu votei na Laura. Eu tava com o marrom. Marrom tá de prova. Eu já votei. Eu vi que ele fez o scan. Cadê o verde, verde claro? Verde claro? Só Pode, claro. Não tem medo de claro. Ah, deve ter... Um, um, um... O Ciano? Peraí, mas quando a gente não... Ah, verdade, a tem acesso a de pessoas. Vambora, galera! Descobri quem apostou. Quem é? Eu não sei, eu não tô suspeitando ninguém, tô falando que é o Mauro. Eu tava com o Marrom, não vi nada. Eita, o Marrom saiu. Ferrou. Era a única pessoa que eu tinha certeza que não era. Era a única pessoa que eu tinha visto ela fazer isso. Aí, aí. Que? Vai logo, ou Mau... oh, Vai logo, azul escuro. Ah, porque quando todo mundo voltar nele, ele vai. eu acho que ele não é impostor. Eu pois... não saiu. Aí, Só aí, falta aí. o Mauro. Mauro. O Mauro? <risos> o Camauro. Camauro. É o Camauro. <risos> Eu acho que a gente tá. Ganhei, fazendo... eu ganhei! Eu ganhei do Mauro! Eu ganhei, eu era o impostor! Eu era o impostor! Pronto, para com essa besteira aí. É, pois, eu não entendi porque eu tô cantando essa música. Quem Esperar que... o povo entrar aqui. O Mauro era o amarelo. Ah não, o Mauro ainda tá aqui. Começando! Está começando, meu povo! Ah, meu pai, tá todo mundo saindo! Tá, deixa eu ser preto, por favor. Não. É que eu tenho a chance de ser impostor, se... O preto é minha cor primária. Eita! É cor não consegui nem trocar cor, que triste. Por quê? Tô mais triste ainda. Tô mais triste Seu ainda. É ciano, né? Sou... Ah, depois eu trocar de cor, né? Beleza, de uma é. certeza eu tenho que não é você. E de uma certeza eu tenho que não é você. E que eu tenho uma certeza que é você. De Porque uma... na hora que apareceu o tripulante, apareceu você lá. Ou seja, não é você é o impostor. Menor hora é que eu fui fazer uma task aqui e já fizeram. Ah, tem uma task aqui. aí a... nossa você... Essa task é muito chata. Aí, tem uma é, tesca... pois é que você tem que levantar a carteira, sabe? Tem uma task aqui, pelo menos que serve. Pronto, tarefa Pera, completa. Eu não consigo. Vambora, meu povo. Vamos, deslize isso pra cá. Ah, tem não aqui não task. Mas essa task é muito difícil, não consigo, não consigo fazer task. Bora, lá pra cima, pra administração Tá aqui, Acho aqui é Ah, tá aqui, tá aqui Ah não, né, aqui não Deixa eu ver. É, vixe, tem muita gente. Ah, aqui. tá aqui a task Ah, corre dos impostores Você promete, você... tem certeza que você não é impostor? Prometo, de coração Ah, então tá, eu vou confiar dessa vez Vamos lá, vamos lá, vamos dessa lá Dessa vez E na outra vez você ainda acusou seu amiguinho, né? Fala perto do microfone pra todo mundo te ouvir Tá Tá bom Eita, ah não, velho, eu fiquei preso Eu fiquei preso, eu fiquei reator, preso O reator, vixe, é o rosa. Tem duas pessoas comigo Ah, meu pai tem que arrudear agora Arrudear <risos> Te matar? Onde ele? é, velho? É aqui? O reator Bom, beleza Tem que passar por essa parte 10.729. 10, Vamos logo, a gente não tem muito tempo de vida Pronto, vambora Ah, quando eu cheguei todo mundo já tinha feito De uma coisa eu tenho certeza, não é você, então eu vou ficar do teu lado Tá. cadê você? Me mostra pra eu ter certeza que você não é impostor. Eu prometi de coração. Certo. Cadê tu? Eu tô aqui, sabe, naquela passagem secreta? Ah, não. Tem um cara aqui. Ah, meu pai. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Um cara aqui. Um cara aqui. Esse azul. Azul escudo. Onde é que você tá, velho? Aí chegou outro amarelo, só olha aqui. Tem vários lugares que, tipo, você pode ficar escondido pra ver quem é impostor. Aqui nessa nave? Deixa eu ver. Onde que... Ah, meu pai, já, meu pai. Aqui, a elétrica. É o amarelo. Ele te matou? Por quê? Matou é... na sua frente? É o amarelo. Matou na minha frente. É o amarelo. Eu vi ele saindo. Ele matou o azul escuro. Ah, o azul escuro... Ah, ele tava do meu lado, o amarelo tava... Quando eu saí, ele deve ter matado. Então? Meu, o azul escuro tava lá. Você quase chutou o microfone. Só o amarelo que votou em você. Sabia que era o amarelo, quer ver? Ah, não! Era o um impostor, sabia, ele tinha saído de lá. Tem um impostor sobrando. Eu sei quem é. Quem é? Eu já sei que não é você. Colapso é do reato. o reator. Itachi, é o Itachi. Vambora, vai, abre, ou é o Itachi, abre. Ou é o Chapeuzinho? Abre, meu povo. Pronto, agora é só virar esse receptor aqui. Pronto, já é, normal. Tô piscando, fazer. Obrigado, obrigado, obrigado. Sai. Deixa eu ver. O Ita É, o Tem aqui. Itachi, Itachi? tava comigo. Isso aqui é aqui. Vezes esse aqui, é aqui. Esse aqui é aqui, esse aqui aqui. Esse aqui aqui. Lembra que eu aqui. disse que o. E Rosa... aqui. E o rosa era o impostor? Eita, o branco tava me olhando. O branco tá parando pra me olhar. que você tá Eu não sei, não, O branco tá me perseguindo. Onde que você tá? Eu tava lá perto do reator. Quer ver que o branco tá vinha atrás de mim? Ai, o branco tá atrás de mim! Cai, não, fica, fica comigo! Fica comigo! Que susto! Eu pensei que ele tinha matado na sua frente. Ele também o Itachi saiu. Ou seja, não é ele. Vamos lá, Quem foi que foi que... Quem foi que... O branco Quem foi tava. Vou ter ele, não vou nem dizer nada. Pois é, velho, ele tava me seguindo. Onde ah, que tem? Vamos ver se ele vai sair. Aí vai aparecer tipo impostor desconectado. Ai meu pai. Só lembrando, galera, que essa é a última partida desse vídeo. Eu é. fiquei todo o tempo contigo. Ah. Ah, tá. Beleza. Não é ele. Ele tava todo o tempo comigo, ele, tá, ele podia ter me matado. E sabe por que ele gente te matou? Por quê? Não lembra não que o Rosa, ela, tá, ele tava, ela tava sempre do seu lado e ele te matou? Olha que maravilha! Eu tava lá em cima fazendo o teste, que eu também. Tá, eu, na verdade eu não tava com o tu vermelho, eu tava do outro lado. Eu tava no reator. Não, o, do nada ele começa a te seguir, ele fica te olhando, te olhando, tempão. Eu e o preto no reator, verdade. Isso é verdade. Depois tava indo pra diminuir, isso é verdade também. Ah, mano, eu já voltei no branco, coitado. Imagina, sai ele. Sabe? Mas ah, ele não vai sair, não. Eu já sei que é ele. Peraí, mas antes nós temos que ter terminar. Eu tenho que confiar nele, sabe? Não, o branco, quando eu fui lá olhar nos sensores, ele tinha passado. Ele tinha Cadê passado eu? por aqui, ó. Eu tô aqui, vamos pro reator. Ele passou por aqui, ó, passou aqui Preciso pro reator, pro reator, pro reator Deus, Eu não gosto dessa task Eu é. tô com vermelho e com branco É a pior teste do mundo Onde é É reator aqui, beleza aqui. Vamos ver se agora eu consigo fazer Essa é bem Pronto, agora é só eu seguir aqui Mas Mais ou menos Ah, meu pai, ai meu pai Ai meu pai Essa porta não quer abrir tem um mapa ali que pra você abrir as portas... Não, ainda tem um fundo. Vambora, vambora, vambora, vambora. Esse mapa é imenso. 9, 7, 0, 51. Pronto. Ok. Agora eu preciso continuar no escritório. Lá em cima. É o vermelho do chapéuzinho. O vermelho do chapéuzinho aí. Vamos aqui, vamos aqui. O branco tá seguindo. O branco tá comigo. Tudo bem, eu vou ficar com... Vou ficar com você também. Embora. Se o Impostor matar mais um, que acontece? Aí nós perdemos. Mas não tem mais mais do que nós três? Pois é. Mas tem mais gente do que nós três? Provavelmente. É. Eita, o vermelho tá saindo aqui Deixa eu entrar para ver se tem nenhum é corpo vermelho. aqui. Oh. Ah, que susto. Foi eu. Ah! Era o vermelho! vermelho! Era o vermelho! Vermelho. Eu vou dizer que é o vermelho. Vai, vai, vai, rápido. Ah, meu Deus! Nas últimas, nós ia ganhar. E Sim. ele ainda tá acusando o branco. O vermelho tá acusando o branco. Isso. E o branco vai achar que... Como ele vai ficar bravo com o vermelho, ele vai votar no vermelho. Ele não é o um impostor. Pois é. Bem feito, você não devia ter acusado. Confia Ciano, ano, negócio confia Ciano, Ele já voltou meu filho. Tá bom. Vou confiar a pau. Vou dizer aqui. Caramba. A pau. Eu vou dizer aqui. A Se pau. eu quisesse teria, com certeza. A pau. Se ele quisesse teria matado. Eu eu tava com ele. A pau que eu disse. <risos> a pau. Toma vermelho, toma vermelho. Tchau, vermelhinho, ganhamos. Agora bate aqui. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. <risos> Caramba, deixa, deixa eu terminar o vídeo. Bom galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem mais vídeos de Among Us, eu vou conseguir, eu vou gravar muito mais para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Valeu!